deveria ser cinza. Pedreiro, ou é laranja ou amarelo. Ajudante, é verde. O capacete depende da empresa. Agora, o branco é sempre da chefia, né? Só é possível fazer, realmente, um canteiro diferente, eu acho, em duas condições. Uma, em condições experimentais, que a universidade deveria fazer, teria obrigação de fazer, testar com operários iguais, não seriam assalariados, etc., outras relações de produção. Em 19 meses, a construção de mais de 35 mil metros quadrados, representada pelo modo didático inicial, pelo CAT, pelo posto policial, pelas guaritas, pelo prédio 1, pelo prédio 3, e pelo todo o sistema viário que montou a USP-Leste. Então isso foi um tremendo desafio, e hoje ainda eu me pergunto, puxa, como eu consegui fazer isso? A implantação da USP-Leste, como a maioria das obras públicas atualmente, passou por um processo de licitação. A licitação pública tem como único objetivo o menor custo dentro da parceria público-privada. Assim, empresas se candidatam e são eleitas aquelas que apresentarem o um menor orçamento. Para diminuir ainda mais o custo da implantação do novo campus, a USP decidiu abrir vários processos de licitação, de maneira que cada um deles correspondesse a um edifício diferente. Quatro foram as empresas mais relevantes. Seus portes eram diretamente proporcionais à quantidade de área que deveriam construir. Assim, o maior edifício da USP Leste, que possui aproximadamente 18 mil metros quadrados, foi construído por uma grande empresa. Essa grande empresa subcontratou outras, empresas menores. Quando ela pega uma empresa menor, por exemplo, uma empresa pequena, ela não tem o um custo, por exemplo, de um engenheiro, de, um, de, um, de uma pessoa que faz um planejamento, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha com a cabeça, não com, com a mão ali no dia a dia. Então, quando você pega uma empresa menor, no caso das construtoras, a própria construtora tem que fazer isso, porque ela já é consciente que o empreiteirinho que ela está colocando ali não tem capacidade para isso. A construção de habitações pelo sistema de mutirão autogerido foi implementada pela primeira vez na gestão erundina na década de 90. Ainda hoje, famílias sem a casa própria se inscrevem no movimento de moradia através de pequenos núcleos de bairro. Participam das reuniões, assembleias e atividades organizadas pelo movimento e assim acumulam pontos por participação. Através de lutas frente ao poder público, o movimento angaria terrenos e concessões para a construção de habitação fora dos programas tradicionais do governo, como Coab, Singapura e outros, permitindo melhoras nos projetos das unidades e, principalmente, um espaço de conscientização da força de um coletivo que é capaz de lutar a favor de melhorias e justiça social. O Tirão é um lugar onde tem um grupo de pessoas que está construindo sua própria moradia com autogestão. Em regime de votação. Favoráveis à proposta? Levantem o braço. Quer dizer, uma parte da obra é feita. Pelo sistema de mutirão, então os fins de semana, de sábado e domingo, das 8 às 5, as pessoas que representam uma por família estão lá é, trabalhando na obra. <música> Então, ela nasceu em 1990 por uma iniciativa de professores que vinham de experiências universitárias tipo laboratórios Laboratório de Habitação da Belas Artes, o Laboratório é, da Unicamp e que resolveram ter um tipo de atuação profissional ligada ao problema da moradia os aos movimentos populares que estavam surgindo é, nos anos 80, com muita força em São Paulo, mas fugindo de um vínculo institucional, seja ele acadêmico ou no poder público. Está a Paula, que está fazendo uma filmagem aqui no tirão para o trabalho dela, que ela compara dois tipos de, de, de, de obra. No período de pico, nós tínhamos na USP Leste cerca de 600 funcionários. Desses 600 funcionários, cerca de 10% deles eram pessoas que tinham nível universitário, que eram das empresas que estavam ali para fazer a obra, uma parte era da USP, né, que eram aqueles que conduziam a obra. O restante do pessoal era mão de obra, sendo que grande parte dessa mão de obra, cerca de 40%, foram pessoas contratadas na própria região. de obras é um fornecedor de mais-valia, de valor, de, de, de dinheiro impressionante. Né? Aquela miséria do canteiro, aquela miséria da realização, aquela violência da realização, tem uma função eh, econômica muito precisa. Dali se extrai uma massa de dinheiro que não tem tamanho. Não é à toa que o Juscelino, ao mesmo tempo, faz Brasília e instaura a, a indústria automobilística e começa a organização no Brasil. A indústria, apesar do que a gente possa crer, não fornece massas de valores muito, muito grandes. Ela, exatamente porque tem um capital constante, máquinas, muito grandes, o, o, o lucro que ela, que ela produz em si e por si é muito pequeno. O que faz, o que sempre acontece, é que ela suga né, os setores avançados, através de sistemas de banco, crédito, financiamento, preço, preços, salário dos operários, etc., Capta esse dinheiro que é produzido na, na construção civil e, por uma perequação social, transfere para os setores evoluídos. O Juscelino precisava fazer Brasília para poder industrializar. E não teria industrializado, eu acho, sem que houvesse essa fonte de, de, de mais-valia da construção civil. Você vê hoje em dia o que está acontecendo com o PAC, do, do nosso amigo Lula. né é, Precisa desenvolver o Brasil. Qual é o setor que ele vai botar um monte de dinheiro? Construção civil, casas, etc, etc, etc, Tem uma vocação social, se ele conseguir fazer casas operárias mesmo, tudo bem. Mas é a mesma política daquela época. né? Faz um monte de, de, de, de, de construções. Esse, essas construções vão produzir uma massa de valor e depois vão poder irrigar os outros setores. O governo falha. Porque tem que dar moradia digna para o povo, não tem uma moradia digna. Os prédios que eles, que eles fazem aí, o quarto não cabe uma cama, a cozinha não cabe a mesa. Qual que é o seu nome? Karen E essa favela sua da onde que é mesmo? De Arturo Alvim. Arthur Alvim. E aí você saiu de lá porque era área de risco? A área de risco e tinha que passar a avenida por cima. E aqui não foi mutirão? Não, não foi mutirão. Aqui foi empreiteira, vocês chegaram e já tava tudo pronto. Não sei. achou é que do, é, 12, 14 metros deu pôr nos dois pisos, nos dois quartos. O rodapé e é tudo, 12 metros de piso. Eu achei pequeno, né? E aí a área de serviço eu vi que vocês estendem as roupas lá fora, é isso? É, a gente estendeu as lá fora porque é. eu acho que é pequeno. Eu tô até lavando um pouco agora, né? Aqui tem o um tanque, né? Quando a gente vai fazer a discussão com eles, é o oposto. Você vai descobrir que a cozinha é o grande lugar da sociabilidade popular no Brasil. É o lugar onde a família se encontra, as crianças estudam, é onde você recebe os amigos. É o lugar vivo da casa, o lugar dinâmico, é o lugar que você tem. Então, que pensar com uma outra qualidade e com um espaço certamente muito maior do que desses projetos padrão. Eles não são apenas consultados. Eles fazem parte do processo tanto quanto nós. Nós, como arquitetos, levamos referências, levamos possibilidades, mas eles estão pensando junto com a gente o que eles vão construir. Então o que acontece? Na hora de vocês montarem os kits de esgoto, o legal é vocês pensarem que a água tem que escorrer dentro da tubulação do esgoto, que vai estar tá na horizontal, né? E vai embora por aqui. Eu por isso aqui? Não, não. Ah, é uma não, é uma que quem tá Olha aqui, ó. Eu, não aqui. Eu não aqui, ah, é é... né, é aqui. não é eu não tô aqui. Eu aqui, eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Eu tem tô aqui. Eu não tô aqui. Eu não e aqui tem que deixar por Então, prestar atenção sempre nisso. Éramos alunos do segundo ano. Não sabíamos absolutamente nada. Né? Mas, no canteiro, éramos os arquitetos. Aqueles que, teoricamente, davam ordens, comandavam. Nos sentíamos malíssimos nesse papel. E, frequentemente, a gente usava astúcias muito imorais, né? Chegava com um pedreiro velho, experimentado, com a mão calejada, e ele perguntava, como é que faz esse detalhe aqui, como é que a gente faz? Como é que o senhor faria? <risos> e ele disse, faria assim, assim, assim, muito bem, ótimo, <risos> horrível, né, a exploração. Sou o Silvio Barroso Savaia, sou autor do esquema básico de implantação e do conceito do prédio. Várias pessoas já comentaram sobre o prédio, dizendo que é um dos prédios mais generosos, mais bonitos, mais isso, mais o que seja da USP. Eu que eu fico meio sem jeito, porque eu não gosto muito do resultado final. Seja pelos problemas apresentados, seja pelo próprio detalhamento, que não seria pelo menos o que eu faria. Mesmo assim, é um prédio excelente. E eu tenho um orgulho muito grande, não só pela arquitetura, mas que a gente tem que fazer e tem que dar certo. não sabe eu conhece a minha viagem, nunca vai entender que na minha bagagem, teve um pouco de raiva pra sobreviver, seu doutor. Enfim, é o pessoal que trabalha com a cabeça, né? não é que, que põe a mão na massa, não, não faz a coisa acontecer na prática ali. É agora, agora, que a gente vê a obra no detalhe. É agora que faz a obra grande a gente faz ver pessoas no detalhe. Até de longe falar, ah, eu sei que lá tem um responsável, ali tem um engenheiro, ali tem uma pessoa aqui, que está coordenando, então o capacete branco é seguido, agora os, os demais não. Os mutirões em grande parte é de mulheres, né? Que vão lá, tocam a obra, né? Elas batem laje, uma série de, de serviços aí que fora dali, daquele ambiente aí da construção civil, não, não é aceito. Não venha me dizer como se faz um prédio. E é você pra me dizer o que é construção. A minha vida do teu lado sempre foi um prédio. Um pedaço enganando uma desilusão. Sou mulher de briga, de fibra, de bigalhada, da lenha da vida eu faço fumaça. Sei o que esse mundo quer. O papel das mulheres ele é decisivo para que não seja um, um espaço de trabalho embrutecido e arqueizado. a Mulherada firme e forte, né? Aqui. Mais Deus, que... Que Nós somos mais firme que eles. Olha, aqui eu já fiz de tudo. Eu já fiz esgoto, eu já fiz caixinha de luz, eu já enchi laje com concreto, porque aqui não tem esse negócio de homem e mulher, todo mundo tem que participar. Né? Já fiz muro de arrimo, de tudo eu já fiz aqui. Nessa obra eu já fiz de tudo. A gente sempre teve o cuidado de as equipes de tarefa poderem passar é, por todas as frentes de trabalho da obra. Então, repetindo, vamos pegar a confusão. Nove e sete, transporte de areia. 6 transporte de bloco. Grupo 11 elétrica, do bloco E. A definição que eu uso de, de arte é, é, é tirada do William Morris e ele diz: a arte é a manifestação da alegria no trabalho. Aí você continua desenvolvendo isso para ter alegria, tem que estar livre. Né? O trabalho também é liberal para tudo, né? Você não precisa estar se matando, né? Baixar a cabeça sem conversar com ninguém trabalhar o dia inteiro, porque senão teu chefe vai pegar no teu pé. Não, que aqui não tem essa de patrão. O patrão é nós mesmo trabalho é uma atividade intencionada, se a intenção do seu trabalho é sua, você assumiu com a sua total liberdade, isso é arte. Você realiza aquele que você projetou com total autonomia. Porque o trabalho livre, se fosse livre em qualquer setor, haveria artista em qualquer setor. A arte nada mais é do que trabalhar livremente. Né? Nada mais, nada mais, nada mais. instaladoras no Brasil tem esse ativo fixo, entendeu? porque é caro isso, entendeu? que impossibilita uma empresa pequena ter. Então acho que esse foi um grande diferencial que a Planem apresentou nessa obra para que ela pudesse ter o sucesso que teve e conseguir entregar no prazo a obra do jeito que foi entregue. A estava atrasada, a gente tinha que correr atrás né? e trabalhar sábado, até mais tarde, né? Quantas vidas cortadas sustentam palácios, quantas pernas, quantos braços servem de argamassa. A modernização tecnológica, etc., de uma maneira ou de outra, acaba favorecendo um pouco os operários, pelo menos eh, diminuindo a violência eh, física, quase, do eh, trabalho tanta a, a violência psicológica, a violência econômica, a, vi, a violência do poder hierárquico, etc., é a mesma. Então é, é um, você tem que inventar na escassez, né? e no, na pressão, no limite o tempo inteiro. É, às vezes não sai o dinheiro quando estava esperando, tem uma uma quebradeira, mas enfim, tem um monte de contratos que são que vencem, você vai para o pau com os fornecedores, você, a obra não conseguiu pagar tudo em dia porque o poder público não repassou recursos. Então é, é uma política pública que hoje ela... Reima contra a maré. Não vai se ter mais mutirão do CDHU é, para movimento organizado, um movimento ligado à União. Queira que não, não, deixa de ser um ganho isso daqui. Né? Uma luta, mais uma luta, uma, uma luta conquistada com muitos batalhos. Hoje, a terra onde vocês estão, onde vocês construíram, é uma terra que não está dividida o lote para Paulo Freire é uma terra imensa que chama Conjunto Inácio Monteiro, em estão O Céu, o Singapura, a Paulo Freire, a Unidos, a Ocupação, tudo isso é uma terra só. Por quê? Quando a Prefeitura desapropriou isso, essa terra não era de um dono só. Essa terra era de nove donos. A população estimada da cidade de São Paulo ultrapassa hoje os 11 milhões de habitantes. Conhecida por encontrar-se no ranking das maiores cidades do mundo, luta para se tornar global. Tanto maior é a sua capacidade de gerar capital, maiores os desníveis socioeconômicos e a segregação espacial. É na zona leste dessa cidade que se encontram aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. E é esse mesmo setor de maior carência de infraestrutura urbana. A cidade Tiradentes, distrito onde está o mutirão da Associação Paulo Freire, encontra-se nos limites da cidade. É aqui o local onde o poder público instaura grande parte de seus empreendimentos habitacionais para a população carente. Longe do centro abastado. Longe do polo de riqueza, na periferia. Longe dos olhos incomodados da elite paulistana. Não é porque havia um movimento de pressão política que a gente queria fazer isso, é porque a USP tinha essa vontade de se inserir na comunidade, de ter um contato popular efetivo e de pensar novas maneiras de se estruturar. Então, por isso que a gente procurou sempre envolver a comunidade da Zona Leste nesse procedimento todo de implantação da USP Leste e também durante a própria realização dos cursos e de outras atividades sociais e culturais que se desenvolvem hoje naquela região. Como seria chata essa inauguração, sem esse calor humano, sem esse debate democrático, não é? Agora ficou alegre, já entramos no espírito do carnaval, com a pi, com os votos, com as palavras de ordem. Quem me fez essa observação é outro ilustre político, que é o nosso atual governador José Serra comentando, ele diz, olha, eu preferia que tivesse sido feito no centro, essa universidade, não lá longe, que tem que levar transporte, tem que isso, tem aquilo. A universidade deve estar onde o povo está. Então, a Zona Leste, Parabéns, Padre Ticão, valeu a luta do povo. Porque nós trabalhamos tudo para lá, ninguém trabalha aqui. né? A prefeitura é, ofereceu um terreno relativamente pequeno na cidade de Tiradentes, um dos bairros mais periféricos da cidade de São Paulo. Uhum. Mas aqui mesmo, para quem mora para esse lado aqui, são poucos ônibus para muita gente. Tem gente que fala que não vem porque tem medo do bairro. Porque acham que aqui é muito perigoso, eu já falei, não é. Quanto tempo que leva daqui para o centro? Durante a semana, assim? Olha, eu, eu fiz uma, um teste uma vez. Então, eu fiz uma hora e meia, uma hora e quarenta. É a condução porque é pouca, é poucos ônibus que tem. Ele sai daqui três e meia da manhã. Então, eu sempre fiquei esse, esse horário sozinha, assim. Três e meia da manhã, meia, aonde horas? que? Aonde? Seria muito bom se os milhares de imóveis vazios de São Paulo, super bem localizados, com toda a infra no entorno, pudessem ser renovados, reformados, né? Embaixo do encarregado, a gente tem o encanador ou eletricista A, encanador ou eletricista B, encanador ou eletricista C. O eletricista A, ele ganha uns 20 a 30% a menos que o encarregado. Aí o eletricista B ganha uns 40% mais ou menos a menos que o encarregado. O eletricista C ele ganha um pouco mais que o ajudante. É uma faixa que não é, não é muito grande e você tem que fatiar ela bem. Então você não tem muito, muito espaço para fugir. E o engenheiro tem uma faixa salarial que chega a ser 3, 4 vezes mais do que o encarregado ganha. de 50 por 50, 60% foi reaproveitado em outras obras. Agora os outros 40% infelizmente foram dispensados, <SILENCIO> Isso aqui tem que ter coragem também, né? Porque não adianta só querer falar, eu fui e pronto. E acho que uma das coisas que o Mutirão coloca, despeito das críticas que ele que ele tem recebido, é o fato de que ali sim estão se experimentando outras formas de produzir. Às vezes elas são muito tensas, elas são angustiadas por essa ausência de recursos. Mas se o Mutirão tivesse um fluxo contínuo de dinheiro, ele poderia ser uma contraposição permanente ao que as empreiteiras fazem. É justamente porque ele é bloqueado o tempo inteiro que ele acaba se decompondo né, como exemplo, contra-exemplo do que, as, que é o padrão das empreiteiras de, de produzir. Né. Muitas das críticas que são direcionadas a nós, usina e assessorias né, técnicas de uma forma geral, é um pouco isso, de que o, a nossa perspectiva de transformação da sociedade seria o, a, a acabar com o déficit habitacional, porque dessa forma viveríamos uma outra sociedade. Eu acho que tem que deixar claro que a nossa questão não é essa. A gente tem que ir lá atrás e pensar que, bom, o problema da adaptação não é só o problema da adaptação. Né? A luta de classe no Brasil ela é diferente, ela se dá entre possuidores e não possuidores, não entre trabalhadores e capitalistas do modo convencional. Ela se dá de uma forma de extermínio, é uma luta de extermínio, é uma luta do tipo de balcanização, né, de apartheid. A nossa ação nesse campo, então, ela, ela se dá numa perspectiva que poderia ser uma perspectiva revolucionária, transformadora. A gente morou seis anos num barracão, e aí assim, tinha, a gente, nós tínhamos que sair de lá porque vai ser construída a caixa d'água, né, no lugar que a gente tá. E aí, muda como? Pro seu apartamento? Muda para um apartamento que não é seu? Como que faz, né? Porque é difícil também, né? Como que você vai para o seu sendo que não terminou de todo mundo? É né? Como que foi definido esse apartamento? Aqui existe uma pontuação, são critérios desde que, que entramos na Paulo Freire, que a princípio ia ser sorteio, e aí a gente foi contra. A pontuação é como se fosse a participação. Quanto mais eu participo, mais ponto eu tenho. Participo em, na obra, participo fora da obra, nas atividades que o movimento fala. É a minha participação. Eu tive o privilégio, ou não, de ter uma boa pontuação e poder escolher. Então eu escolhi o que eu quis. Esse apartamento não é o que me deram, assim. É o que eu escolhi. Fora que eu adoro minha cozinha. Acho que é a parte que eu mais gosto, assim, da cozinha. Enfim, eu tô super feliz com meu apartamento. Acho que eu vou ficar mais feliz ainda quando todo mundo estiver aqui. Não é o fim. Tem um rapaz, o Severino. Bom, o nome dele não precisa nem falar, né? Ele veio do Nordeste e ele tá com a gente já há dois ou três anos ele entrou primeiro que eu na planei e pelo nível de interesse que ele tem, ele não sabe ler nem escrever hoje ele ele consegue tranquilamente ele monta um circuito de tomada monta um interruptor na próxima obra eu vou dar uma classificação para ele eu vou passar ele para eletricista C pela garra dele e eu insisto com ele para que ele vá para escola mais mas eu até entendo ele porque realmente é complicado você trabalhar o dia inteiro muitas vezes Precisa trabalhar quebrando uma parede para poder embutir um tubo, quebrando um piso para poder ver um problema que aconteceu, enfim, e é cansativo você carregar uma mala de ferramenta que é pesada, o elevador da obra ainda não está funcionando e também nem é para usar, né? são só três andares, mas, enfim, você car carregar uma mala de ferramentas às vezes com 15, 20 quilos o dia inteiro ali, e depois da noite você pensar e sentar num banco de escola para você aprender a ler e escrever, uma pessoa com... 25, 30 anos é muito difícil, é muito complicado. Aí você entra e você, você vê que não é só isso. Você encontra um monte de pessoas que têm um monte de outros problemas e você fala poxa, se a gente se, conseguiu se organizar para ter uma moradia, a gente também pode se organizar para ter escola, para ter transporte, para ter um monte de outras coisas. Eu acho que, na verdade, esse é, é a outra, É o emprego, é a educação, é, é tudo. Você, você sabe que você agora é forte, assim. Porque você conseguiu o que era pior, assim. Porque é terrível você pagar aluguel, você morar numa área de risco. Isso é, é triste. E a política, eu acho que tudo envolve a política. Na verdade, antes, assim, eu acho que, sei lá, estava meio adormecido. Nós escolhemos o terreno em, em três meses. Mas aí você está quanto tempo no movimento? Ah, já tem mais de seis anos. E, em um mês, nós transformamos aquele anteprojeto num projeto básico. Quanto tempo que você está no movimento? Eu, anos. Oito anos. O importante é que a decisão é tomada no momento. O governador decidiu isso na hora que viu o desenho, em 15 minutos. Eu mesmo tenho quase 15 anos para esse movimento. Os recursos também. Numa manhã, numa apresentação, se definiu que haveria os recursos. 11 anos. Com a mudança que houve, nós fizemos em 10 dias o um novo projeto que está instalado. Aí nós começamos a obra de fato, os prédios, em 2003. <risos> de lá para cá também teve várias interrupções. E, e fica para mim a impressão de que a arquitetura sempre vem correndo para atender a decisão. E não se dá a devida importância à sua discussão mais plena, mais ampla, o que não quer dizer tempo, mas quer dizer aprofundamento. Então isso foi um tremendo um desafio e hoje ainda eu me pergunto Puxa, como eu consegui fazer isso? Este samba é uma homenagem A todos os trabalhadores da construção civil Capacetes coloridos Fantasias de um sinistro carnaval Imagens marcadas de dor Fascistas Feroz e mortal, sangra a face, a concretude da existência, suportada com demência, baixo salário e resignação. Let's go.